Me chamo o Emerson, o Emerson Leoncio da Silva, trabalho aqui no IFPE, Campo Barreiras, sou terceirizado. Aí chegou uma empresa para aqui na época, em 2006. Aí que quando perguntaram a mim o que eu sabia fazer, eu digo, olha, eu sou filho de, de parceleiro, moro em sítio. Ele, olha, o que a gente tem aqui é tirar capim, fazer limpeza, assim, plantar capim, cana. Eu digo, isso aí, isso aí eu sei fazer. Meu pai é da roça, eu estava tão ansioso. Eu estava tão alegre assim do meu emprego, porque antigamente eu pegava a frete com um carro de mão, dinheiro de dois real, três. E eu digo, na época o salário era quinhentos e um quebrado, se eu não me engano. Aí eu digo, eu trabalhava no instituto, no agrícola. Hoje fiquei muito animado. Você acredita que eu não consegui dormir? Eu não dormi. Mamãe disse, meu filho, amanhã você. Eu digo, mas mãe, mãe, eu estou ansioso. No primeiro dia de manhã que eu cheguei aí, aí uma pessoa lá, um. um Disse, ó, oh, tá precisando fazer um serviço lá na administração, vai lá, Totó. Aí eu fui, já que eu peguei a vassoura, comecei limpando lá, alegre pra caramba, aí depois o Romulo chegou e disse, não, você não, é, você não é da limpeza não, você é do campo. Eu digo, não, beleza, me diga aí o que é pra fazer, eu tô aqui pra trabalhar, eu de tudo faço um pouco, né. Aí só que me indicaram a ficar em ovino e apicultura. E na verdade a apicultura é trabalhar com abelha, que, não, que ninguém. E na verdade eu no início eu achei até difícil, em 2015. A gente já tem essa escala. De manhã já deixar lá certinho, tirar do capim, limpeza, para quando for sete horas estar tá no capim, tirar capim para os gados. Quando é lá para as nove horas, nove e meia, chega o tratorista. A gente carrega e leva para bovino e descarrega. A gente corta, tomba. Carrega e descarrega. Que de primeira a gente pastorava, chegou um tempo aí que a gente pastorava as ovias, mas o, o chefe disse: não, não tem precisão disso, não. Vamos fazer cerca elétrica. Vaca Nelora é uma raça muito brava, né? Você tem que estar em cima. para quem é acostumado. Eu não, eu... Antigamente eu andava em cavalo, meu pai tinha. Mas eu nunca gostei, não sou muito fã. Porque você tem que ser vaqueiro, né? Rodar aquela. pra laçar o boi. Eu não tenho essa, essa habilidade. Eu ajudo, eu, faço, eu ajudo lá o pessoal, mas não, com gado eu não, não me dou bem assim para desgramar aquela, tá entendendo? Mas a B, eu gosto demais, eu aprendi com o professor Milton. Logo no início eu tinha medo, tá entendendo? Mas eu, agora eu não tenho medo não, mais, não. na verdade agora eu não tenho medo não. Com aquela roupa, né? com a fumacinha, que eu já, sei já a prática como é, eu sei fazer. Eu aprendi, achei muito e não me jamais. Já que eu já estou ali, que a minha função está com o formigador, acalmar as abelhas, que a tendência é acalmar as abelhas. Para que serve a fumaça? A fumaça é para acalmar elas. Elas pensam que é o quê? Um incêndio. Aí o que, é que ela vai fazer? Ela vai encher o papo de, me de mel, tá entendendo? Aí vai ficar calma. Aí você está com o formigador ali, aí, tem gente que fica até tossindo. Não, pessoal, isso é normal. E eu fico escutando o que a professora fica falando. Principalmente antes, quando era o professor, eu ficava... Ó, oh, isso aqui é assim, pessoal, tá? Eu, que era a minha função ficar ali, mas eu ficava atento no que ele estava dizendo para os alunos, sabe? Que naquele meio ali, eu me sentia também um aluno, né? Eu até eu queria é, colocar assim uma piada para mim. Mas só que eu moro no, na parcela do meu sogro, e lá não tem como, Vou tá entendendo? Ficou difícil para mim, assim. Aí, uma vez eu fiz uma captura, colocando o quadro para quadro que eu sei fazer, Aí, com o tempo, você pode ver que as abelhas vão tudo entrando para dentro da caixa. Que a rainha está ali dentro. que quando a rainha está ali dentro, ela, ela começa a bater as asinhas e entrando. Aquilo ali me achei, eu achei muito bonito. aquele Parecendo que você está mandando ela entrar assim, lá, lá, e aquele monte. Aquelas que ficam voando, vai, vão tudo para dentro da caixa. Eu achei muito legal aquilo ali. Aí não, não esqueço mais. Não. Aprendi mesmo. Por exemplo, tem um enxame ali, dependendo do local, né? Porque a abelha, ela, ela, para fazer um enxame, ela não, não escolhe lugar. Não sei se é assim. Tipo, ela chega é no posto. Eu já capturei, já no, no, no, no, no, é, numa planta de Macaíba, que é cheia de espinho. Já peguei o machado, já derrubei junto com o meu amigo. Derrubemos. E tem que rachar, né? Que aquele espinho é perigoso. Que na verdade, não pode eliminar as abelhas, né? É, tem que capturar. Ou se caso for um, um lugar de difícil acesso, você tem que fazer um jeito de colocar fumaça e espalhar ela para ela pegar um destino. Que a, a rainha saindo, as outras acompanham. Aí você não está matando as abelhas. Que não pode, é crime. Né? Se for para me aposentar aqui, é bom para mim, né? Eu queria, eu não, na verdade eu não queria sair daqui não, mas quem sabe, né? Agora eu quero dar o meu melhor, né? Fazer o meu serviço direitinho, cuidar do, dos animais, das, das abelhas, que é para dar aula, né, aos alunos. É isso aí.